Hoje acontece mais uma edição do casting da Atia Moda e a Record Digital não podia faltar. Veio cá para registrar todos os momentos. Fique ligado com a reportagem que nós vamos passar. é a moda aqui em Angola? Olha, eu, não, eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para falar de moda. Eu, na verdade, respeito muitos criadores angolanos. Na verdade, respeito muito os artistas angolanos. É, é, é muito difícil trabalhar em moda, em arte em Angola. E se cada um tem uma certa notoriedade, isso já é de levantar as mãos para o céu e agradecer. Mas eu gosto muito, tem, tem havido criações muito boas, tem, os angolanos têm criado muitas tendências, eu acho que isso está a ser muito positivo para a moda em geral em Angola. É. Boa noite, Boa noite. Uh, como é que está a ver aqui o evento? Olha, está muito, muito organizado, muito colorido hum, e também está muito animado. E como é que vê a moda aqui em Angola? Eu acho que está a dar passos. Não sou talvez a pessoa apropriada para falar sobre a moda, mas considero que hum, as pessoas ligadas na área têm feito individualmente cada um tem dado o seu melhor para conseguir impor e mostrar o seu trabalho, mas considero que é um trabalho muito grande pela frente, tendo em conta que existem países muito desenvolvidos nessa área, fazerem muito bem o seu trabalho, nós temos consciência disso, nós usamos marcas, nós consumimos um, produtos desses países, então, Uh, acho que é uma questão de tempo e também de dedicação, disciplina uh, e trabalho que nós com certeza vamos conseguir alcançar patamares positivos. Muita positividade, tem muita gente com boa vontade e acho que isso é, é um bom começo. Somos arrojados, somos autênticos e eu acho que isso dá toda a qualidade e dá toda a seriedade naquilo que é o trabalho de moda que se faz em Angola. É só olhar para si, para ver que é um autêntico, Expert! E é daquelas pessoas muito vaidosas ou nem por isso? Não, eu não sou muito vaidoso, né? Mas cuido-me. Podes-nos dizer quais são os cinco acessórios que não pode faltar no seu guarda-roupa? Uh, não podem faltar pulseiras, não podem faltar brincos, <risos> uh, colares, não podem faltar tênis um, e calças. calças em é, calças, epá, fatos de treino, yeah, definitivamente <risos> não pode faltar. Olha, relativamente à moda eu sou egoísta, nada pode faltar, nada mesmo, sério. Não consigo dizer porque eu sinto necessidade de vestir tudo. É daquelas coisas muito exigentes. Só relativamente àquilo que eu vou vestir, aquilo que eu uso, sou muito exigente. É, não, não, não, não uso só marcas, já. Eu, eu, eu sou criador e tenho a minha criatividade. E às vezes as marcas não fazem juízo àquilo que são as minhas tensões. E, entretanto, eu gosto do que é belo, gosto daquilo que tem inteligência e é arte. Por isso, ando em... Toda loja, eu entro em qualquer loja, vou no que colo, <risos> estou a gozar. Mas sempre que sinto que alguma coisa me atrai, tendo, sendo ou não sendo marca, eu compro. Mas é daquelas pessoas possessivas, é daquelas pessoas que não podem ver algo, que quer já comprar? Já não, já fui. Já fui, mas também não fui muito tempo porque uh, gostava mesmo de comprar à toa. Eu acho que assim, a emoção às vezes faz-nos comprar à toa, mas hoje não, eu sou muito mais comedido. Hoje eu não compro nada sem experimentar e pensar duas vezes e avaliar e tudo mais. Mas gosto de comprar, mas sempre com muita cautela e inteligência. E como é que está a ver o evento? O evento sempre é muito glamouroso, não é? Estamos num local muito bonito, o ela tem, dessa, tem essa potência, particularidade desse. Obrigada. Obrigada <risos> particulares e belos e mais uma vez estamos aqui na é? Beira Mar a fazer uma atividade muito bonita, a Adjama estado Cidade, parabéns por trazer esse, cast esse casting que só acontece em Luanda, desta vez aqui em Benguela e deste já só tenho parabenizar a província por ser é bela, o, Aja, o Aja pela bonita ideia e todo o resto. Muito obrigada. Obrigada eu e um beijão para Benguela. Estamos aqui com a Patrícia Pires, que dispensa a apresentação. Uh, Patrícia Pires, como é que está a ver o evento? Eu acho que, em primeiro lugar, queria parabenizar a Aja Modas, em especial a Aja, porque O evento está muito bem organizado, não foi fácil deslocar mais de 20 pessoas para Benguela. Passagens, hospedagem e o bem-estar de todos. Eu acho que é muito trabalhoso e é preciso força e dedicação. E, acima de tudo, muita união. Eu acho que na Aja Moda é o que mais tem, união e fé. Guarda para além de chefe, é humano e é um pai para todas. Ah, a Patrícia pode dizer, se não for assim incomodo, incômodo, quais são os cinco acessórios que não pode faltar no seu guarda-roupa? Ah, Patos coladas ao corpo, roupas coladas ao corpo. Brincos, relógio, batom, calça jeans, já falei tudo. Carteira. Lápis. Eu não vivo sem lápis. Estudo preto, salto e a carteira. Uh, e, e a Patrícia é daquelas pessoas que seguem moda ou é daquelas que vê no guarda-fato que tem, ficou bem e veste. As duas coisas, sigo a moda e também gosto daquilo que ficou bem. Porque nem tudo que está na moda fica bem no corpo. Às vezes é melhor. Eu prefiro pôr uma roupa que está bem no corpo e pronto, que não tenha uma marca nenhuma, mas que tenha um caimento, que acho que o caimento é mais importante. Não adianta pôr uma roupa de marca e que não está bom, está larga, ou achatou o peito, ou achatou a bunda. Prontos, para mim o mais importante é o caimento da roupa, as silhuetas que marca no corpo, é mais importante. E a Patrícia, o que é que tem a dizer sobre os candidatos que estão a passar hoje, que estão a concorrer, visto que só são duas vagas? O que é que a Patrícia tem a dizer? Um, uma mensagem de, de apoio para essas pessoas? Pronto, dançam melhor e não desistam. Ainda que não passem aqui, tentem uma próxima vez, porque todos têm potencial e todos têm um sonho. E nós não devemos decidir nossos sonhos. Você das modelos todas: têm uma boa altura, têm um bom corpo, têm um bom desempenho em passarela, têm atitude acima de tudo. E gostei dos modelos também, todos com um bom físico. Prontos. Que bem são melhores. Patrícia, muito obrigada. Está, está bem. Não era assim tão desenvolvida, mas agora as coisas já estão a desenvolver em todos os aspectos. Tanto nas fotografias, eh, desfiles, os, principalmente os nossos estilistas, ultimamente estão a trabalhar muito bem e estão a fazer coisas muito boas. Boa noite. Boa noite. Como é que chama? Maria Camacho. Maria, como é que ficou a saber do carne? A minha mãe entra sempre nas páginas para saber quando é o caso, porque eu já estou à espera dessa oportunidade há muito tempo. E quem foi que lhe incentivou a participar no carro? Desde pequena eu já gostei de moda e só estava à espera de uma oportunidade para participar. Visto que Angola tem muitos modelos de fenômeno, como a Maria Borges, a Sharon Denise, algumas delas é o seu incentivo? Sim, Maria Borges. Agora chegou a altura que os jurados escolhem os seis finalistas. É, vamos saber agora, os seis finalistas, quais serão os dois vencedores do castigo da arte moda. Boa noite. Olá, boa noite. Nós estamos aqui com a Nunes, uma das agenciadas da arte à moda. Nunes, como é que estás a ver o evento? O evento vai ser algo especial. Não contávamos com coisas toda, mas esperou, superou as expectativas de qualquer é bom, bem organizado, tem gente bonita, é um evento de moda e é sempre bom apreciar esse tipo de eventos. Oh, a noite, é uma maravilha. Tudo bem organizado, tudo muito perfeitinho. Devo dizer parabéns. É, embora, embora tenha chegado tarde, mas estou a gostar. As perspectivas foram essas e está tudo a correr bem. E do nosso Top 6, tem algum que chamou a atenção? Os candidatos? Olha, por acaso, tenho um dos rapazes, o nome acho que é Marcelo, e uma das meninas, a primeira que foi chamada, só não me lembro o nome, mas gostei dela. Com certeza tem, tenho 12 até. Para falar a verdade, já estamos quase na reta final. Já foram selecionados os semifinalistas e eu acho que foi uma escolha certa. Ok, muito obrigada. Nada. em relação àquilo que quer fazer que O que é que pensa, que um, um é que acha. Um espelho. Para ti, na moda do quem é a tua maior preferência? O e os Além tá de mais coisa. É sério, Tipo, tá. é. vocês oferecem um palco para outras pessoas, Os presos sem querer os Verdade, os omitir. Mas até que a <música> nega que fora. É das marcas que se criam agora. Uauê, Sei a consumição, o mundo se E cada milhar é o nosso Ai que saudade! Você para na mão, cadê a malandrinha? Homens são malandros. Corre, sou creia! Mas quando a mulher começa a gozar muita coisa do homem, você desconfia. É porque ela fez alguma coisa muito errada. Não é? Mas mesmo que tu erras, é, Patrícia. <risas> wow. Eu well, isso ou tem Então, como é que está esse coração? Ai, do momento está... Está <risos> fraquinho, está mole, está mole. A emoção é forte demais. É, bem, nem. Né? graças a Deus, consegui vencer o casting. Diz concorrentes fortes, mas felizmente fui o vencedor. No meio de tantos concorrentes, esperava ganhar? De uma certa forma, sim, porque eu vim para aqui com esse objetivo, mas tendo sempre em mente que poderia ser um resultado diferente. Sabe que da, da agora em diante a responsabilidade aumentou? Muito! Tenho que lá pela imagem e, e trabalhar e manter o foco. E entre muitas modelos, entre modelos de renome como a Maria Borges e a Xaram Denis, tem alguma assim que lhe impulsionou, que sempre olhou como espelho? Eu gosto muito, aprecio o trabalho da Maria Borges e também da Xaram Denis. E, de agora em diante, quais são os seus objetivos? Agora é formar mais, aprender mais, mostrar o trabalho em passarela, como em edições de revistas e, quem sabe, alcançar as passarelas internacionais. Nossos parabéns! Ah, muito obrigada! Sim, sim. E quem foi que lhe incentivou a participar? É, um amigo, um amigo. Eu já sou modelo. Sim, já, já sou modelo. Me falou do casting, e eu participei no casting passei. E estou aqui, graças a Deus sim e, e tens algumas palavras para dizer a este teu amigo que te incentivou? Sim, sim. Uh, agradeço muito de coração. Agradeço, agradeço mesmo de coração. E para não esquecer o Dr. Cangombe, que ajudou muito, o Eugênio Cupido e o JB, que ajudaram muito. Obrigado. Muitos parabéns e sucesso na tua carreira. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Oh, sir, como é que viu a noite? Olha, a noite foi maravilhosa, não foi o que estávamos à espera, vou -se ser sincero uh, e foi uma das melhores, um dos melhores desfiles do de Cássing que eu participei. Primeiramente, parabéns aos, aos que venceram né? o Casting de Ajamado, acho que também foram, foi boa escolha, bem né? sou eu e que, que eles fazem sempre. O de bom né, para eles crescerem sempre, porque ser modelo não é só simplesmente passar numa passarela ou exibir o corpo ou a beleza, tem que ter postura, tem que ter conhecimento, eles vão ter que, vão ter que passar por fases de aprendizado, é, cursos de ética, etiqueta, então desejo tudo de bom para eles. E a noite está é maravilhosa, correu tudo bem, graças a Deus, e antes de mais também parabéns de modo eles já, já está com o caminho de anos no mundo da moda e não é fácil. Nesse, principalmente em Angola, nesse, nesse país que nós estamos, que pouco apoio temos. Né? Eu sou fazedor também de moda, sou designer de moda, então é de levar essa, essa, essa iniciativa que ele teve. Né? Foi muito difícil a organização? Uh, digamos que sim, foi, mas temos pessoal muito profissional e que trabalha nas piores dificuldades e, graças a Deus, conseguimos atingir os nossos objetivos. E dos três finalistas, teve algum que chamou a atenção? Todos chamaram a atenção, na verdade, e foi muito difícil a escolha dos finalistas, mas tem sempre uns que têm um bocadinho a mais que todos os outros e foram os vencedores da noite. É daquelas pessoas que consomem moda ou é daquelas que têm o, o, o que tiver no guarda-fato? Eu, normalmente, o que tem no guarda eu uso, mas com um toque especial. Estamos aqui presente com um dos responsáveis pelo grande evento de moda aqui em Benguela. Aja, como é que foi a organização do evento? Olha, a organização do evento foi dura, mas foi Não, foi regozijante ao mesmo tempo, porque conseguimos satisfazer os sonhos de centenas de jovens, vieram para aqui na intenção de correr atrás do seu sonho e aprenderam muito durante estas semanas de preparação a felicidade estampada no rosto de cada um deles é visível, ganhando ou não todos eles vão sair daqui com um grande aprendizado e sem sombra de dúvida vai ser um marco na vida deles e houve algum requisito especial para a escolha dos vencedores? eu acho que essa é uma boa pergunta para o júri, mas de certeza que sim, eles tiveram a avaliar desde a expressão facial, a expressão corporal, a elegância, a presença em palco, a atitude, o rosto, né? o corpo, então todos estes foram fatores que influenciaram. Depois de todos esses fatores, eles foram buscar os candidatos que reuniam o um maior equilíbrio, porque nem sempre quem ganha é mais bonito, a é mais alto, a é mais elegante, mas quem é aquela pessoa que tem o um melhor equilíbrio de todas estas qualidades que acabei de mencionar. daqui para frente, como será o acompanhamento dos nossos vencedores? O acompanhamento será total. E a nossa intenção enquanto a da Moda é tornar estes dois jovens do Benguela nas próximas estrelas da moda nacional. E para aqueles que participaram e infelizmente não ganharam, a ah, faz uma recolha, faz uma reciclagem? Sem sombra de dúvida, muitas são as pessoas passaram por este evento, mostraram um grande potencial e este ano é o ano que nós mais vamos aproveitar os manequins. Nós nos outros anos temos aproveitado de a 4 manequins e este ano vamos ficar com 12, de tão grande que era a qualidade, de tão grande que era o potencial de cada um dos candidatos. A Record Digital aproveita para benizar o evento que está belíssimo, desde o princípio ao fim, a recepção foi mesmo uma maravilha. Obrigado. E agradeço também a Record Digital pelo carinho e por nos acompanharem. Contamos com vocês para ajudar a potencializar a carreira destes dois novos manequins. Obrigada a nós.